Prefiro o meu Essa que é você tá ligado Por isso agora te explico no free Você cita outros ah, MC não vai fazer a Lili diminuir Ah, tá travando demais Esse é seu fim Eu podia te dar essa noite inteira Que não ia ganhar de mim <risos> é, Não tem aí, eu sou dono Foda-se, o tempo pode me chamar de crono Eita Tá gritando demais, tá emocionado Isso só prova o quanto você é um moleque mimado Por isso que agora de coitado, tudo o peito Igual o galo sai de braço quebrado oh! Eu tô emocionado mesmo quando eu faço free Ei. Tô no apetite, tenho que admitir Sou técnico igual o Tite É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili Agora oh! isso é mentira Até porque se você spankasse não era filho Você teria uma filha Pra te mostrar como é poderoso minhas palavras Cante sua? sabe muito bem que o Cante vem rima embaixo de lua Tem um filho e uma filha, Trinity de Tyler, Cante te zoa A diferença é que a mentalidade deles é maior Para. do que a sua é, é, isso que ele diz, falando no proceder Eles mandaram o um Gugu e Gagá, queria rimar até melhor que você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 Hoje eu vou afundar a sua cara em São Paulo já... oh! Isso que você fala, eu sou que nega, eu sou a cara dessas ruas De todas as esquinas, dentre várias rimas Na qual já ouvi muitas melhores e piores do que as suas Igual muitas melhores e piores do que a minha Só que infelizmente sabe que você tá sem ideia Eu vim direto lá do sorteio, mostrei que os melhores MCs da aldeia estão na plateia oh! Oh! Eu, eu não faço muque, eu não uso look, o Facebook Eu não sou bico, mas eu rimo tipo um aerolita E foda-se o seu truque oh! yeah. Huh. Yeah, yeah. 3, 2, 1, Eu da sua ideia, mas achei ela velha Tá ligado que a minha saga continua Os melhores MCs que rimam na aldeia Não, tô na plateia, tô espalhado pela rua Eu vou te falar como é que fica Tá ligado que nós edifica Pra mim cê não passa de um otário Toda hora esses caras quer citar o meu codinome Sim, eu sou a cara de São Paulo Dane-se, oh. quer falar que vai afundar ela? Tá ligado que o pé do bate deixar mudo Minha cara já tá afundada em São Paulo Eu sou a parede, eu sou asfalto, eu sou o céu, mano, eu sou tudo oh. Bato. E agora você sai daqui! Eu sou o chão, eu sou a parede e o teto! Eu sou a alma dos MC! Fala, yeah. família! Uh -huh. uh. Freestyling! 3, 2, 1, rima!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 entre na e apostas, eles apostaram em mim! É ah, um bom dia em companhia, hoje o adolescente te ensina o jogo da vida! Aê! Ah, ah, mim você tá na mesma Station, e hoje você não vai ganhar seu Playstation! Ah, não, eu sou verdadeiro! O jogo da vida dele fica de fone e toca no celular o dia inteiro! Ah, ah, é.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 sua minha respiração, puxa o ar pro peito E eu solto rima na sua cara oh! Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma Volvo oh! Conta os versos, não esquece que é duas Senão vai passar vergonha de novo oh! Decorada, eu sou tipo Belkior Você oh! puxa a rima, jogar na minha cara Eu absorvo e mando melhor oh!